anos. Daqui a pouco eu tô de volta com mais uma edição do Jornal da Record e até mais. Oferecimento Bradesco Encare o Futuro, abra sua conta pelo app. Informação 24 horas na TV e a hora que você quiser no canal War News no YouTube. Jornal da Record, oferecimento Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo RP. Olá, boa noite. Boa noite. Quase 100 mil mulheres que têm filhos na Rede Municipal de Ensino de São Paulo se inscreveram para ajudar no controle da Covid-19 nas escolas. Além de ficar perto das crianças, essas mães vão receber um salário mínimo pelo trabalho. Capô.